Bom, pessoal, a casa tá ali, ó, no meio do nada. Vamos ver se a gente consegue chegar lá nela. A plantação aqui tá feroz. Eu tenho medo aqui, velho, de, de cobra. Era a última vez que eu andei no meio desses, desses sojas aqui, ó, não deu certo não. Caraca, velho. Olha aí, pessoal, que casa sinistra. Caraca, mano. Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, a história dessa casa aqui, ó, é bem sinistra. Morava um capataz aqui nessa casa. E ele era um cara de confiança do dono, ele era de muita confiança, ele que tomava conta da fazenda, tudo isso aqui. Antigamente isso aqui era tudo boi. Pode ver que tem até uns negócios de boi ali para baixo ali. Era tudo boi, e ele tomava conta dos peão, tomava conta da fazenda. E o ele tinha muita confiança no no capataz. Só que o Capataz ele estava tendo um caso com a mulher do dono dessa, dessa fazenda e Teve um dia que o dono chegou na casa aqui do Capataz E pegou a mulher dele aí na casa com o, com o Capataz Diz que eles teve uma briga dentro de um quarto, o Capataz e o dono Teve uma briga e o dono pegou, foi para a cidade, buscou uma arma E matou ele aí dentro dessa casa Diz que até hoje o local aqui é muito assombrado. É uma casa bem sinistra. E eu vou estar tá mostrando ali pra vocês. Vou querer vir aqui nessa casa de noite, cara. Olha que sinistro, mano. Então, galera, já deixa muito like, se inscreve no canal e vamos lá. Vamos ver se a gente consegue entrar ali, ó. Essa casa. Cara, olha aí. Ah. Licença. Cara, isso aqui era de punhar a flor, velho. Que casa sinistra, mano. Só a casa bem sinistra, cara. Tô todo arrepiado. Licença. Aqui, pelo jeito, tava vindo boi. Nossa, cara, olha aqui. Será que foi do dia da briga? Cara, olha ali. Tá fechada essa janela. Provavelmente, acho que aqui devia ser o quarto do Capataz... Foi aqui que ele foi assassinado. foi aqui, cara. Mano. Galera, a câmera desligou sozinho, cara. Me deu um arrepio aqui agora. Tudo arrepiado, mano. Cara do céu. Que casa sinistra, é pessoal. Tem algum inscrito aí, tá vendo? Caraca, mano, olha ali. Ali vai pro fogo, cara. Pro porão da casa. a outra marca aqui, ó. Cara, aqui devia ser o banheiro, ó. O vaso. Essa é a cozinha que era a cozinha do capataz galera eu vou sair daqui de a casa não tô me sentindo bem cara olha como que eu tô arrepiado velho ó dá até pra vocês verem ó tô tudo arrepiado cara não me senti bem ali Vamos dar a volta, volta dessa casa aqui e mostrar pra vocês. Olha que sinistro, mano. Olha, velho. Se de dia já tá assim o clima, cara, é que vocês não, não tem noção como que tá pesado o clima aqui, velho. Vocês não têm noção como que tá pesado o clima, cara. Tudo arrepiado, cara. Tudo arrepiado. Vocês não. Depois fez um barulho? Eu fui mostrar dentro do quarto ali que eu falei que eu acho que é o quarto onde o capataz morreu. Umas marcas na parede, como se tivesse arranhado. A câmera desligou do nada, velho. Desligou do nada. Aquilo me deu um arrepio. Só que veio um vento, cara. Você é louco. Olha aqui, cara. Tá aí, capataz? A janela que foi fechada ali, pessoal. Essa janela aí foi fechada, ó. Não sei o porquê. Caraca, mano do céu. Sinistro, velho. Ficava a caixinha ó. Aqui pelo jeito era uma varanda ó Tinha uma arinha E acabou Acabou caindo Ali pessoal que é a parte do Eu Falo de celeiro Eu acho que era celeiro Não sei o certo tem um poço ali, cara. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Ver se tem um caminho aqui. Ó. sinistro, hein, velho? Cara do céu, velho. Fiquei mal ali dentro daquela casa ali, cara. Fiquei mal pra caramba, meu. Olha aqui, pessoal. Aí, é tampado, ó. O que será que era isso, hein? Achei que era um poço. A não ser que tenha uma tampa aí, né? Aí, galera uma casa bem sinistra olha a imagem cara você é louco casa é bem sinistra pessoal vou tá chamando vou estar tá chamando a Thaís pra gente vir de noite aqui o problema é esse, esse soja, cara tá muito alto molhou tudo minha calça choveu hoje cara molhou tudo minha calça mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aí do vídeo foi um vídeo bem intenso, pessoal. Passei um negócio ruim ali dentro, hein, cara. Olha, parece que tem, tem um negócio aqui, pessoal. Não tinha nem visto, ó. Ali tem um buraco ali. Vamos subir ali. Vamos ter que subir aqui, ó. Ó! Filha da mãe, cara. Me assustou. Tô assustado com essa casa aqui, velho. Ó, tem um buraco aqui, tá vendo? Mas é isso aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A casa é bem sinistra. Local bem longe. Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!